Você, líder, tem percebido que seu time tem perdido foco com inúmeras, mais inúmeras reuniões? E que o trabalho remoto, de certa forma, tem prejudicado um pouco a produtividade do grupo? Hum, se você passa por esses desafios, vem cá, vem comigo, que esse vídeo é para você. Eu quero iniciar nossa conversa fazendo uma reflexão em relação a tudo o que aconteceu durante a pandemia. Por quê? Porque a pandemia apresentou a uma parcela da população mundial a possibilidade de se trabalhar em home office. Olha que dado interessante! Em uma matéria publicada pelo portal Economist.com, um estudo realizado durante os últimos 17 meses, com mais de 10 mil empregados em home office, apontou que na pandemia se trabalhou 30% mais horas, com um aumento de 18% em horas extras. Problema, produtividade caiu em torno de 20%. E qual é a razão de tudo isso, Marcel? Reuniões, reuniões, reuniões e mais reuniões. Muitas delas, entre nós, poderiam ser transformadas em meios, ou mensagens de WhatsApp ou qualquer coisa do gênero. Mas a questão aqui é que com um time parcialmente fora da visão do líder, aqueles que ainda vai lideravam né, por comando e controle, manda quem pode, obedece quem tem juízo, tentaram compensar a falta de comunicação aqui ó, olho no olho, sobrecarregando as pessoas com o quê? Reuniões. A questão é, a neurociência diz que um ser humano, em média, ele demora 15 minutos para restabelecer a concentração após uma interrupção. Então, gente, imagina a quantidade de interrupções geradas por invite, fala sobre a pauta da reunião, confirmar aí a disponibilidade, a participação e, com isso, 15 minutos a menos de produtividade para cada interrupção. E o líder mais controlador, né? percebendo a queda da produtividade, o que, que ele fazia? Ele marcava cada vez mais outras reuniões, tentando recuperar o tempo perdido. E isso acabou se transformando em quê? Em um baita ciclo vicioso, prejudicial para todo o grupo. Uma coisa, gente, é você manter, digamos assim, uma comunicação regular que vai ajudar a acelerar a produtividade da sua equipe. Agora, outra coisa é você sobrecarregar o time com inúmeras tarefas, reuniões desnecessárias, achando que a produtividade vai acontecer a partir desse excesso de trabalho e, na boa, sem propósito algum. A questão é, será que você está confiando no seu time ao assumir esse tipo de postura? Pense nisso. Agora, gente, além disso, eu também quero dividir com vocês alguns cuidados que um líder ele precisa ter para que a gente possa aproveitar as reuniões com o time da melhor maneira possível primeira dica falta de objetivo claro muitas vezes gente as reuniões elas são ajeitadas sem um objetivo claro sem uma agenda definida tudo acontece na base do improviso o que não vai levar ninguém a lugar algum nesse sentido Estabeleça para o time os objetivos da reunião. Defina as pautas, o tempo que serão trabalhadas, cada uma delas, para que todos consigam aproveitar cada minutinho da melhor maneira possível. Segunda dica, convidar participantes desnecessários. Gente, quando muitas pessoas são convidadas para uma reunião, Algumas podem não ter absolutamente nada a contribuir ou não serem necessárias para os tópicos que serão discutidos naquele momento. Isso provavelmente vai levar a muitas distrações e desperdício de tempo. Falta da sua liderança para ter essa percepção. Terceira dica, falta de preparação. Lider, se os participantes não estiverem preparados com antecedência para a reunião, meu Deus do céu, a discussão ela pode se tornar confusa, pouco produtiva. Isso inclusive pode levar a discussões intermináveis. E as decisões? Ninguém vai saber o que fazer, como fazer, por que fazer? Ou seja, o foco foi totalmente perdido. Quarta dica, muitos tópicos ou temas. É aquela história, né? Às vezes a gente quer resolver o um mundo em uma hora e não dá. É o que a gente já comentou aqui da famosa síndrome do pato. Nada contra o bichinho. O pato é maravilhoso, muito bonitinho o pato. Mas o pato é aquele animal que nada, voa, pula, canta, dança, faz tudo. Mas no final das contas, não faz nada direito. O que isso quer dizer? Quando muitos tópicos, temas são abordados numa mesma reunião... Isso pode ser difícil, né, pessoal, de manter o foco e garantir produtividade. Não seria melhor separar os tópicos em diferentes reuniões? Ou até mesmo designar um tempo específico para cada tópico? Outra dica importante: falta de liderança. Se a reunião, pessoal, não tiver um líder, um moderador, os participantes, na boa, eles podem ficar desorganizados e desperdiçar o tempo em assuntos totalmente irrelevantes. Uma outra dica, duração extremamente excessiva. Pessoal, reuniões longas, cansativas, elas vão ser improdutivas, especialmente quando não há intervalo ou pausa. Pessoal, é mais do que importante limitar a duração das reuniões, planejar intervalos para evitar fadiga e manter o foco. E uma dica, Talvez a mais importante é a falta de ação. Por que, que as pessoas não enxergam muito valor nas reuniões? Porque ficam lá né, o tempo todo conversando, conversando, conversando e quais são as ações que são seguidas após aquele encontro? Absolutamente nada acontece. Então, o que, que é importante? A gente seguir algumas ações concretas para que a reunião não seja algo inútil. Então é importante estabelecer um plano de ação, claro, onde cada um vai assumir a sua responsabilidade após o término da reunião. É ter, literalmente, pessoal, um próximo passo estruturado, porque senão muitos saem da reunião sem saber exatamente o que precisa fazer, qual é a próxima tarefa. Em resumo, gente... Muitas reuniões elas podem ser improdutivas devido a esses e outros fatores. Nesse momento então, para evitar a improdutividade, é muito importante que as reuniões sejam bem planejadas, com objetivos claros, agenda definida, com os participantes necessários, bem preparados e com um líder eficaz que garanta uma duração limitada, objetiva, e, principalmente, seguida de ações concretas. Show de bola? Então pense a partir de agora na sua próxima reunião para garantir a produtividade e até o próximo vídeo.